As armas ancestrais são três armas capazes de destruição em massa, cada uma assumindo uma forma diferente. Eles são conhecidos como Pluton, o navio de guerra supremo, Poseidon, a rainha dos mares e Uranus, que sempre esteve envolto em mistérios. Mas agora parece que tivemos um vislumbre de seu poder. Será que acabamos de testemunhar Uranus sendo utilizado? O que aconteceu realmente com o Sabo? Qual é o poder que Nisama usou aqui? Quer saber tudo sobre esses segredos? Então se liga, eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem... Que capítulo insano! Será que foi o Uranus que acabamos de testemunhar ali? O que, que foi esse poder? O que aconteceu com o Sábio, o reino de Lulúcia? Como o Bonnie chegou no navio dos Chapéus de Palha? Tem muita resposta nesse vídeo. Assiste até o fim, porque vai explodir.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 Bom nosso capítulo começa no Sunny O Luffy ele braveja com todos dizendo que as notícias sobre o Sabo Matar o Rei Cobra de Arabasta Nunca poderiam ser verdadeiras ao qual a Robin concorda O exército revolucionário sempre esteve atrás dos nobres mundiais e não dos reis. O Luffy quer ir imediatamente para Arabasta. Mas o Zoro ele tenta pôr um pouco de lucidez aí nessas falas do Luffy. Porque o Ricobra já morreu. E a Vivi foi vista pela última vez em Mary Joyce. E o que, que o Luffy faz? Ele para, pensa, reflete. Não, ele quer ir para Mary Joyce. Base <risos> dos maiores inimigos de qualquer pirata. Isso aqui é muito bom hein galera. Nunca vimos... O Luffy dizer para voltar em sua jornada. Lembram quando o Sabo acabou sumindo e começou a rodar essas teorias... De que pudéssemos ter um Marey Ford 2.0... Do Luffy voltar para ajudar. Isso seria impossível galera, porque o Luffy narrativamente... Tem que seguir a sua jornada sempre para frente não voltando, pelo menos ainda não. Mas é legal ver o autor colocar que o Luffy começa a mirar um inimigo natural do mundo e que quer voltar para Mary Joyce. Isso acaba até sendo um prenúncio mais para o fim. Eu espero que o Luffy faça isso, principalmente após achar o tesouro One Piece. Vemos então que Caribou estava dentro de um barril acorrentado. <risos> e ele escutou toda a conversa da tripulação Por que o caribou está ali? Você se pergunta Porque lá em Uano O Luffy lhe prometeu dar uma carona Se lembram? Mas colocaram o caribou dentro de um barril foi uma jogada para lá de inteligente feita aí pela tripulação Já que seu capitão prometeu deixar Caribou embarcar quando eles saíssem, deu ano Se a tripulação dos Chapéus de Palha não tivessem colocado Caribou dentro de um barril com Ele poderia utilizar a sua Kumonomi Ele poderia se esgueirar por todo o navio Ir para a cozinha, roubar comida Ir para o quarto da Nami, pegar todos os tesouros e dinheiro que ela tem guardado lá Ou mesmo ir para o quarto da roda e roubar uma cópia do Road Polyglyph. Bom, após isso... Temos mais uma cena bem engraçada... Do Zoro que... Para encerrar de vez... Esse assunto de Luffy ir atrás de Sabo e Vivi... O faz lembrar de algumas coisas. O que o Luffy disse sobre o Ace. Que o Ace teria sua própria aventura para viver. E o Zoro termina dizendo... Que Vivi é uma mulher muito forte. E se surgir uma oportunidade... Certamente eles podem partir para ajudar. Mas por hora que eles parem de ser chatos... Eu gostei do Zoro aqui fazendo papel... De primeiro imediato, hein galera? Lembrando que esse cargo não existe oficialmente. Mas o Zoro, ele é o primeiro imediato campeão do povo, convenhamos. E aqui ele lida realmente como se fosse um capitão de navio mais sério. Obviamente que a tripulação não gostou nada e xingou ele. A Robin então continua nos dizendo que... Tanta coisa veio acontecendo enquanto eles estavam em Wano. E todas essas mudanças não param somente por aí. Aboliram o sistema dos chitibucais E isso significa que agora eles estão deixando piratas desse calibre correrem soltos pelos mares. E no final isso até trouxe o estabelecimento da Cross Guild e o nascimento de outro imperador do mar. Bug, o palhaço estrela. Ela então diz a Luffy que tem outros nomes nesse jornal que podem lhe ser interessantes. Mas o Luffy deixa para Robin interpretar essas coisas. Aqui certamente... Deve estar falando do incidente aí do Capitão Kobe, né? São nomes que o Luffy já conhece muito bem. Bo Hancock, Ray Lee, o Barba Negra. E o Oda deve ter guardado essa informação do Luffy para construir algo maior mais à frente. Após isso, temos o Luffy revelando o seu verdadeiro sonho para sua tripulação pela primeira vez. Isso é bem curioso, hein galera? Porque as reações dobando são diferentes da de Barba Branca, Yoden, Ace e Sabo que caíram na risada ao escutar o sonho de Luffy e de Roger que são os mesmos. Eu acredito que o sonho do Luffy pode realmente ser algo relacionado a um grande banquete para todos os piratas ou mesmo uma festa que envolva o mundo todo. Notem que as reações de cada um dos chapéus de palha Nos contam algumas coisas né? O Brook animado Quem sabe para poder trocar uma música Nessa maior festa de todos os tempos Nami não ficando muito chocada E esperando isso do Luffy Porque sabe que o Luffy é tão simples Em suas ideias e adora comer Adora uma festa O Sanji achando engraçado por achar maluquice Fazer algo de um nível mundial O Chopper tendo dito que seria uma boa ideia E sabendo que o Chopper adora Adora reuniões e principalmente adora algodão doce Faz muito sentido O Frank dizendo que é incrível Porque sabemos que o Frank também gosta de festejar e dançar A Robin como de costume Nenhum comentário <risos> Nem mesmo uma surpresa que entrando em choque ali apenas em um grau Sabendo que vindo de Luffy não é uma ideia absurda Considerando quem está falando isso E o Sop como sempre negativo em qualquer ideia Temos que lembrar galera que a música Binks que é sempre parte integrante da história e a tripulação sempre tem um banquete, uma festa após cada aventura de sucesso e o Oda já disse que teremos isso no final da série durante uma entrevista, notem que esse é o final do sonho do Luffy o último a ser realizado todo esse tempo, eu acho bem legal isso sempre assumimos que o Luffy disse pro Ace e pro Sabo pelo menos naquela época, que ele queria ser na verdade o rei dos piratas, só que agora estamos descobrindo que é algo muito diferente, talvez até mais tangível, ser rei dos piratas é parte do seu sonho e se voltarmos um pouquinho naquela época, os dias do reino de Goa lá no terminal cinza, quais foram as coisas que o Luffy, o Ace e o Sabo vivenciaram, experimentaram e que eles gostariam de de mudar, certamente remover os muros que mantém as pessoas divididas por classe, isso até inclui aí de uma forma meio que indireta a própria Red Line e o mundo em si esse era o sonho do Ace que tinha um espírito revolucionário, segundo o Ben Beckman nos diz aquele encontro da ilha nevada com o Shanks, pelo menos na extensão da novel, o Ace ele queria derrubar os John Cose e o governo mundial, mudar o status quo, o Sabo queria escrever um livro sobre o mundo mas agora acabou herdando a vontade do Ace, e o Luffy quer tornar a pirataria legal, o um símbolo de liberdade, muito parecido com o Peace Man dos rascunhos originais de One Piece, para quem não sabe, o One ele fez um protótipo antes de One Piece, onde os piratas eles eram divididos em duas classes basicamente, os Peace Man e os Morganis, que seria uma coisa ali de piratas bons e piratas maus, e qual a sacada aqui? Ambas as palavras... Paz e peça Usam a mesma grafia de katakana Uma peça, uma paz Então um sonho como esse Certamente faria as pessoas rirem Um pirata querendo... Festejar, Alimentar o mundo Uma festa onde todos estão convidados É para cair na gargalhada sem dúvidas Eu acho muito legal essas conexões Mas por fim, a tripulação segue em busca do último rol de Ao qual eles não sabem onde está Agora vamos para o nosso ápice do capítulo Na sede da Marinha do Novo Mundo Os fuzileiros navais acabaram rastreando uma ligação de Sabo Uma chamada direta para o reino de Ivankov Sabo se encontra no reino de Lulúcia Um dos reinos da Revolução das Oito nações... Que aconteceu recentemente. E os cinco anciões. O Gorosei. Que escutavam esta transmissão. Acabam se surpreendendo. Dizendo que Sabo era realmente um homem azarado. Ou melhor. Que talvez esse fosse o seu destino. Temos uma visão do reino de Lulúcia. Com o rei Seki e a princesa Komani. Que estão presos e bravejando contra os guardas. Que não iria perdoar eles por esta traição. Vamos lá galera. Para vocês se situarem o que está acontecendo. Entenderem toda a importância... Do reino de Lulúcia. Que pode parecer algo realmente novo, mas não é. O reino Lulúcia está localizado lá no paraíso, ou seja, na primeira parte da Grand Line e perto da ilha Momoiro, que é o lar de Ivankov. E onde está o reino Kamabaká, atual base do exército revolucionário. E apesar do Luffy em si e o seu bando nunca terem passado pelo reino de Lulúcia, esse lugar já foi mostrado na história. De One Piece, algumas vezes E com conexões bem interessantes A primeira aparição do Reino Lulúcia Foi na história de capa da edição 272 Que mostrava o Ace procurando Pelo Barba Negra É a ilha aonde o Ace conheceu Uma fazendeira chamada Moda E essa garota, olha que legal Voltou a aparecer porque o Reino Lulúcia Apareceu recentemente Na história, quando foi invadido Pelos piratas do Barba Roça Subordinados ao Barba Negra. É preciso lembrar que Lulúcia era um lugar pacífico quando Ace visitou. E durante o Time Skip esse rei Seki era cruel com seu povo. Moda apareceu novamente, mais velha, implorando para não serem roubados, pois todos os bens que eles possuíam iam direto para os nobres mundiais. Com a chegada do exército revolucionário em Lulúcia, Belo Betty usou o seu poder para dar forças e ao povo de Lulúcia para que pudessem proteger o seu reino e foi assim que Lulúcia acabou entrando em revolução, se tornando uma das oito nações a abandonar o tratado com o governo mundial então percebam que esse reino é bem importante, é mais uma menção até legal na história do reino Lulúcia, porque essa princesa Comanê, ela foi sequestrada por piratas e foi salva pelo Kobe logo em seguida ali quando estava começando a reverir interessante o Oda colocar até uma resposta sobre esse reino em um SBS é para ficar de olho, somando tudo isso, sabe que é mais insano de tudo nesse reino é que quando o Ace esteve em Lulúcia o Ace apareceu com uma silhueta que se parecia muito com a Deni, é bem legal galera Você até de saber se o Doutor Barba Negra vai aparecer também <risos> lembra o Doutor Barba Negra? <risos> Mas essa é a história desse reino até esse ponto. E Sabo relata a Dragon que não matou Cobra. Mas que tinha urgência em relatar algo. O trono do centro do mundo que deveria estar vazio. Na verdade era ocupado por alguém. E então vemos uma das sequências mais vibrantes e insanas de todo o One Piece. Em Samar marca Lulúzia com um X no mapa. E os cidadãos começam a notar que o céu de repente escureceu. Era como se algo enorme. Enorme, estivesse bem acima deles Ao time de vigilância da marinha Eles a partir de agora Deveriam escutar com atenção Ninguém detectou Sinal nenhum anormal Hoje você não recebeu Nenhum tipo de sinal Nenhuma informação foi interceptada E quanto a Lulúzia Bom, aquele país nunca existiu Galera Aqui só temos duas explicações... Ou em Samar tem um poder quebrado aí de alguma fruta... Um akuma no mi, ou acabamos de testemunhar uma arma ancestral... Uranus pode ter sido utilizado aqui... Uau! Depois de ver a fruta de Luffy sendo Nika, deus do sol... Eu penso que a verdade dessas frutas do diabo... Entre outras coisas misteriosas... Remonta a uma época em que esses deuses andavam pelo mundo de One Piece... Insama pode ser um deles... Por que isso aqui pode ser Uranus galera? Porque essa arma Ancestral é ligada diretamente aos céus pelo seu próprio nome. Vocês sabem como o Oda também gosta de fazer uns paralelos interessantes em arcos. E eu gosto como isso daqui se conecta bastante ao que vimos em Enel e em Skypiea. Insama é o rei secreto dos mares azuis. Ele tem uma arma ou uma fruta destruidora de ilhas. Ou quem sabe ambas. E talvez a Arca Maxim de Enel seja na verdade uma cópia de Uranus. Uranus é provavelmente também galera uma nave espacial de guerra gigante. Notem. Que a nuvem escureceu como se houvesse uma sombra projetada. O que implica que é um gigantesco navio voador. Uma arma antiga escondida do governo mundial. Possivelmente essa aqui pode ser uma nave lunariana ou do povo da lua. Quem sabe a nave de Nika Deus do Sol. Originalmente usada para vir à terra. E a Arca Maxine Denel é provavelmente a interpretação individualista e bem limitada de recursos denel dessa mesma coisa. Quem acompanha o canal há um bom tempo também sabe que... O meu maior mistério pessoal no mundo de One Piece... Não é sobre os deuses, sobre o tesouro One Piece. É aquela coisa que puxou o Capone Bege quando ele entrou no Novo Mundo. Aquilo lá me quebra. Não foi o Chique Leão Dourado porque ele tem que tocar nas coisas que ele evita. Pode ser apenas uma ilha maluca do Novo Mundo? Pode, mas a forma como Oda deixou isso aqui um mistério. Não revelando o que é realmente... Eu começo a pensar que talvez... Tivemos um vislumbre da parte de baixo de Uranus aqui, hein galera? Mas vamos lá. Agora sabemos... Que God Valley sumiu do mapa também por um motivo específico. Foi essa arma com toda certeza. Quem sabe o buraco de Anislobe também foi o uso dessa arma. Mas ainda, essa é a explicação de porque que Tale não existe nos mapas. Ela seria destruída. Ontem eu postei isso aqui no meu Instagram referente a um SBS. Um fã perguntou a Oda por que todo O de One Piece tem um X no meio. E o Oda se esquivou. E quando ele se esquiva é porque tem algo importante. E o que acontece antes de Lulúcia sumir da face da terra completamente obliterada? Bom, é isso. Se você se pergunta também qual é o sentido de um Buster Call da marinha. Se uma ilha pode ser apagada com essa nova arma. Porque isso é algo que eles claramente não podem utilizar sempre. Usar essa arma... Faria certamente perguntas surgirem. E a parte importante do governo mundial. É a capacidade de mostrar qual é o seu poder. E não usar ele. Esta é claramente uma opção de último recurso. Qual a sacada dessa cena aqui também galera. Eu acho que eu sabo. Queria que os fuzileiros navais interceptassem a sua chamada. Ele queria que eles soubessem que em Sama existia a pessoa que se senta no trono vazio. Notem que a marinha diz aqui quando intercepta a chamada de Sabo que ele não está usando o Denden Mushi branco. Eu acho que o Sabo estava optando por não usar esse Denden Mushi branco não rastreável. Porque ele queria de alguma forma permitir que a marinha escutasse o que ele estava falando. Para refrescar um pouco a sua memória. Existem diversos tipos de Dendemuxi. Diversas raças desses caracóizinhos. O Dendemuxi preto é uma raça que gosta de escutar os sinais de outros caracóis. Ao invés de se comunicar abertamente. Permitindo então ouvir as chamadas de outras pessoas. Esse aqui é o que a marinha utiliza para grampear ligações entre piratas ou outros bandidos. Já o Denden Mushi branco, ele pode produzir sinais que neutralizam as habilidades de espionagem do Denden Mushi preto. Com o tal, eles conseguem ser anexados a qualquer Denden Mushi padrão para Criptografar as chamadas do seu usuário. E só vimos o dendemushi branco sendo usado pelos revolucionários. Se o Sabo permitiu que os fuzileiros navais interceptassem a sua chamada. Eu acho que ele queria que eles soubessem que em Samai existia. Porque isso pode acabar criando uma brecha dentro da marinha. Mas ainda e se o Big News Morgan também estiver nesta chamada. Ele poderia publicar um artigo controverso. E causar alvoroço no mundo todo. Quanto ao destino de Sabo e Lulúcia. Bom havia algumas ilhas do entorno. Sabo pode ter evacuado todos antes. Mas se isso não foi possível. O Sabo certamente não morreria para esse ataque. Afinal ele é uma logia Feito completamente de chamas. Então podemos supor que ele não se machucou nesse ataque. Porque é um usuário de logia, Pelo menos não fisicamente. Porque mentalmente... Ele ainda testemunharia a extinção de todo um país inocente que eles recentemente recrutaram para sua revolução. Mas não para por aí hein, galera, para fechar o capítulo temos os chapéus de palha se aproximando de uma ilha e enfrentando um terrível frio junto de anomalias que acabam surgindo no mar por conta do aquecimento repentino de algum outro lugar. Como eu acredito que nós testemunhamos sim o poder de Uranus aqui... Eu acho que essa arma pode ser alimentada pela luz do sol... Visto que Nika e o Amanhecer são tão relevantes para a trama... Talvez Uranus seja a nave da divindade Nika usando o sol como combustível... Só que talvez um efeito colateral e consequências do uso de Uranus... É o que o mundo pode acabar presenciando de uma forma geral... Notem que está sem sol nessa cena dos chapéus de palha Isto talvez possa explicar esse clima frio junto do mar turbulento Alguns dias depois que a arma foi utilizada ela acaba alterando o clima de alguma forma Para fecharmos temos Bonnie sendo resgatada pela tripulação Ela está na sua forma de criança Isso tem a ver com Bonnie entrar em contato com a água do mar Pode significar que ela é realmente uma criança de verdade na verdade galera, a água ela enfraquece o usuário, ela não anula poderes. Se o Brook mesmo cair na água, ele só vai afundar, não vai sair a alma do seu corpo nem nada. Mas a questão é como a Bonnie foi parar ali, será que o Kuma em último esforço... Enviou ela em direção ao chapéu de palha. Sabemos que o Kuma é bem precisa aí no uso da sua Kuma no Mi. A sendo apresentada agora não é coincidência. Sua importância foi sugerida diversas vezes. E agora eu estou pensando que a sua aparência base não reflete a sua verdadeira Idade. A minha teoria pessoal é que a Bonnie é muito mais velha e sabe muito mais que o governo mundial gostaria. Mas sua fruta permitiu que ela continuasse por longos anos. Não à toa o Barba Negra sabia algo sobre a Bonnie... E o governo mundial tinha grande interesse nela também. A Kainu diz que chegou a suar frio pensando que perderia ela. Bonin é a chave para grandes respostas de Piece. E é isso meus amigos. Que poder insano. Vocês acham que realmente que é Uranus pode ser algo completamente novo? Uma Akuma no Mi? Acho que seria muito roubado para ser uma Akuma no né? Acho que pode ser realmente a arma ancestral Uranus. Seria legal se fosse a nave que foi usada para vir da lua para cá. Quem sabe a nave do próprio Nika... Deus do Sol, uma conexão bem legal aí, usando o próprio Sol para transformar isso em uma arma e disparar esses feixes destruidores. E a Vivi, o que aconteceu com a Vivi? Eu achei interessante que não parecia estar com o Saba, então ela fugiu e pode estar em outro ponto. Isto pode acabar se afunilando com o chapéu de palha de alguma forma se encontrando com ela no futuro. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus reviews aqui nos comentários porque eu adoro ler. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.